Como você viu aí no vídeo que passou, é dessa forma que funciona o papel de parede 3D. No meu caso aqui, eu vou estar tá espelhando a tela do meu Android, então não vai dar para me ver em 3D. Mas, é, pessoalmente, conforme a parte do vídeo que apareceu anteriormente, aí, você pegando o celular na mão aqui e fazendo os movimentos, você consegue estar tá, é, deixando seu papel de parede com efeito 3D tudo que você vai precisar é de apenas um aplicativo e o link para você poder estar tá fazendo o download desse aplicativo e a instalação está na descrição do vídeo então vamos lá o aplicativo é o 3D Palax nele mesmo possui os papéis de parede em 3D tem duas versões as free e as paga porém como o foco aqui é apenas papel de parede grátis. Este aplicativo ele disponibiliza muitos papel de parede grátis também com um efeito muito bom em 3D. Como você pode ver, o que é pago, ele possui esse símbolo aqui da do dinheiro, com a moeda, e o free está marcado em verde com o nome free. Nesse caso aqui, para você poder escolher um papel de parede para estar utilizando, basta você clicar sobre ele. Aqui vai ter o botão download. Você vai fazer o download da imagem. Vai aguardar o download ser concluído. Com o download já concluído, você vai clicar aqui em sete wallpaper. Se você clicar em uninstall, você vai desinstalar esse papel de parede. Então, eu vou clicar aqui no botão verde. Pronto. Basta você clicar aqui em definir. Após ter definido, basta você fechar aqui o aplicativo. E ele já vai estar tá em 3d eu não sei se aí dá pra perceber é que está em 3d porque eu estou espelhando a tela mas aqui na minha mão que olhando aqui é fazendo os movimentos com o aparelho dá pra mim ver que está em 3d então pessoal espero que você tenha gostado desse aplicativo que eu trouxe para vocês hoje não esquece que todos os dias agora temos vídeos em nosso canal às 19 horas então Fica com Deus, nos vemos no próximo vídeo, fui!